Quer que eu continuo brigando por vocês? Comprando briga dentro da Câmara? Respondendo processo de cassação? Sofrendo ameaça? Então não me deixa sozinho não. Senta o dedo nessa live. Mete ela nos grupos da sua cidade. que sem a força do povo, sem o povo brasileiro abraçar junto, eu não sou ninguém e eu não consigo nada. Eu sou apenas mais um entre 513 deputados. Então, para esse projeto aqui ser colocado em votação e a gente mostrar para todo mundo que está aqui dentro dessa Câmara e que parece que não está muito preocupado com o interesse do povo brasileiro, que está levantando o discursinho de que, ah, o Brasil já voltou ao normal, ah, vai quebrar o país se continuar pagando auxílio emergencial, mas eles não me mostram por que, que vai quebrar o Brasil não, que me chamavam de populista e diziam assim, mostra André Janandes, de onde você vai tirar dinheiro para continuar pagando auxílio emergencial no valor de 600 reais, para continuar pagando auxílio até março, eu mostrei, agora eu estou esperando esses mesmos que me desafiaram a mostrar que vai quebrar o Brasil, agora eu estou devolvendo o desafio, eu quero que eles me provem que vai quebrar o país se pagar o auxílio no valor de 600 reais, não vai quebrar o Brasil, e para quem critica, eu quero dizer o seguinte, se o povo não vier comigo, eu vou ficar latindo sozinho. Vou ficar falando, falando, gritando e não vai resolver nada. Eu não tenho força sozinho. Eu sou um representante do povo, um empregado e fiscal do povo aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha força, ela vem de vocês. Então senta o dedo, explode essa live nos quatro cantos do país, de norte a sul, para mostrar que o povo não desistiu, que o povo não é bobo, que o povo vai lutar até o final... Que é muito fácil para nós, né? Nós políticos, estamos aí com salário de 30 pau por mês. É fácil para a gente falar em Natal, em Ano Novo. Ah, não, vamos, nós estamos no clima de Natal já. Clima de Ano Novo. Eu quero ver clima de Natal e clima de Ano Novo para quem não tem comida em casa, para quem não tem emprego, para quem não sabe como é que vai fazer para atravessar o 2021, que ainda nem começou por causa dessa pandemia. E só mais uma coisa. Os políticos estão defendendo aí que o auxílio emergencial vai quebrar o país e que não precisa mais porque o Brasil já voltou ao normal? Acorda, gente! Desce do pedestal! Vem conhecer o Brasil real! O Brasil de verdade! Aonde que voltou ao normal? Aonde que voltou ao normal? Olha aí, de, de uma pequenininha empresa. Pega de um barzinho da sua esquina, até uma grande empresa. Quem que está tendo faturamento do, do jeito que tinha antes da pandemia? ninguém voltou ao normal não, está todo mundo matando cachorro a grito aí, vendendo um almoço para comer a janta, quem tá normal somos nós, né? que o nosso salário está em dia, meu salário não reduziu um centavo, não atrasou um dia, para mim tá normal, covardia querer falar que ah, vai quebrar o Brasil, vai quebrar o país, nada, o que quebra o país é a roubalheira, então, querem que eu continue lutando, eu vou continuar até o final, Agora, quer que eu continue fazendo live? Quer que eu continue brigando por vocês? Comprando briga dentro da Câmara? Respondendo processo de cassação? Sofrendo ameaça? Então não me deixa sozinho não. Senta o dedo nessa live. Mete ela nos grupos da sua cidade. Na sua linha do tempo. Para tudo que é lugar. Que aí você me ajuda a divulgar. E mostrar. Janones, luta aí. Briga que você não está sozinho não.